E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, neste vídeo aqui, vou mostrar para vocês como que eu tô investindo em CRO pela corretora Coinex, pessoal. Já fiz um vídeo de como comprar CRO pela Gate.io e agora eu vou fazer pela Coinex. Vamos lá, como que a gente manda o SDT aqui para Coinex? Pessoal, já fiz meu cadastro Se você não tem cadastro aqui na Coinex. Vou deixar um link aqui na descrição para você clicar nele. E fazer o seu cadastro. Se você tem dúvida de como fazer o seu cadastro aqui na Coinex, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó pessoal, passo a passo de como se cadastrar na Coinex, tá? Então é bem tranquilo para você estar tá fazendo seu cadastro. Então vamos lá, pessoal. Já tem o meu cadastro. Vou entrar aqui na minha conta. Vocês podem ver que eu já tenho aqui ó algumas CRO. Então, pessoal, como que a gente faz? Vou mandar o SDT para cá, você precisa mandar o SDT da Binance ou da sua carteira aqui para coinex e como que a gente faz isso ó? você vem aqui ó entra aqui em ativos aqui você clica em depósito aqui é onde tem a lupinha a gente vai escolher a moeda que a gente vai mandar no caso aqui pessoal eu vou mandar o tá Aqui, ó, apareceu aqui embaixo, eu clico nela. E aqui, pessoal, eu escolho a rede que eu quero mandar o SDT. No caso aqui, pessoal, eu vou escolher a rede TRC20, a rede da Tron, tá bom? Então, vamos lá, copiei aqui, ó, vou copiar o endereço da carteira. Agora eu vou na Binance, onde eu tenho minhas moedas. Eu fiz um Pix mandando reais aqui para Binance. Se você não sabe como fazer um Pix... E mandar reais para Binance? Vou deixar um cardzinho aqui em cima para você assistir e ver o passo a passo de como mandar reais para Binance. Beleza, pessoal. Já mandei reais aqui para Binance. Olha só, tem um caiu aqui ó: 248 reais aqui na Binance. E agora, como que eu transformo esses reais em USDT? Pessoal, você vai vir aqui no menu Trade. Agora, como que eu converto os meus reais para o USDT? Beleza, você vem aqui em trade, né? Aqui onde tem o USDT, USDT o barra BRL. Tá aqui, ó, pessoal. USDT barra BRL. O que, que quer dizer isso aqui, ó? USDT barra real. O que, que eu vou fazer aqui? Eu quero comprar o USDT com os meus reais. Aqui onde tem comprar e vender, eu deixo aqui comprar. Aqui eu coloco aqui, ó, limite eu coloco aqui, ó, Market, escolhe marketing. E aqui, pessoal, você vai informar quantos por cento dos seus reais você quer comprar de USDT, tá? Por que que eu não compro o CRO diretamente aqui na Binance? Porque não tem CRO aqui na Binance, tá? Ainda, né? Então vamos lá, vamos converter aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 100%. Comprar USDT com os meus reais Pronto pessoal, agora eu venho aqui em carteira E vocês podem ver que meus reais agora só tem 48 centavos E agora eu tenho 245,54 de USDT Que são 43 dólares, beleza Como que eu faço agora para mandar esses USDT lá para a Coinex? Você clica aqui ó no USDT Vai clicar aqui em saque Aqui, ó, pessoal, aqui ó, endereço, você vai vir copiar esse endereço, né? Lembra que a gente copiou esse endereço da carteira USDT usando a rede Tron, tá? Se atente a isso, USDT usando a rede Tron, tá, pessoal? A rede Tron. Copio o endereço, vou lá na Binance, vou logar, né? Aqui onde eu cliquei em saque, vou colar o endereço lá da Coinex, Agora aqui, ó, vocês estão vendo rede? Aqui, rede, você vai escolher a mesma rede que você escolheu lá, que no caso é essa aqui, ó, Tron CRC20. Tem que ser igual, tá, pessoal? Para não dar problema, não dar erro. Pronto, cliquei aqui, ó, já me fala que a taxa vai ser um dólar. Um dólar, tá, pessoal? Um dólar, baratinho aí, ó. Se você escolher a rede da... Ethereum, olha só, 24 dólares Então a menor é essa mesmo TRC20, vamos lá, confirmar E aqui, pessoal, ó Eu coloco quanto que eu quero mandar Eu quero mandar tudo Todos, todos, ó Todos os meus 43 dólares Tá, beleza E quanto que vai cair lá? Olha só, pessoal, aqui embaixo ó, Vai cair 42 Porque um dólar é da taxa da transferência da rede Então vamos lá, saque Confirmar Aqui, pessoal, vai pedir o código do celular e o código do e-mail. Vamos enviar para o celular. Colo, colo aqui, pau, pau na máquina, enviar. Beleza, foi feito o saque. Show de bola. Agora vamos aguardar cair lá na Coinex. Mas como aqui, olha aí, pessoal, caiu já aqui, ó. Já caiu aqui nossos USDT. E agora, vamos partir para a compra da moeda. Vamos clicar aqui, ó, intercâmbio. Aqui, ó, já tá CRO USDT. Se não tiver, você clica, digita aqui, ó, CRO. E aqui, pessoal, se atente a escolher aqui, ó. Tá vendo que tá em selecionado? Você coloca aqui, ó, USDT, que você quer comprar com o USDT. CRO, seleciona o USDT, vai aparecer ela aqui, ó, seleciona ela. Aqui pessoal, você vai colocar onde tem limite, coloca assim: ó, preço mercado. Aqui você vai informar quantos por cento você quer comprar de CRO. Coloco 100% e clico em comprar CRO. Pronto pessoal, agora eu vou aqui em ativos e vocês vão ver, ó, a quantidade que eu tenho agora de CRO, viu? Só comprei todas minhas. CRO com o SDT. Então, pessoal, é assim que vocês compram CRO aqui na Coinex. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!